Pois é, pessoal, aqui estou eu mais uma vez Parado aqui, ó Num lugar muito bonito Eu gosto muito da natureza, sou apaixonado Minha companheira também é apaixonada A natureza é tudo, né? Aqui a gente encontra paz Deus nela E a gente, então, gosta de gravar sempre que encontra um lugar assim Lá do outro lado moram os chiquetosos, né? que eu estou vendo lá é um condomínio fechado mas aqui eu estou debaixo de uma árvore ficus quem conhece a árvore ficus e paramos aqui para fazer o almoço para a gente então saciar nossa fome é uma vila, um bairrozinho e eu então comentando com a Madalena onde nós íamos almoçar na verdade a princípio íamos para um restaurante porque hoje é dia de domingo, normalmente não há mercados abertos. Mas eu tive a felicidade de encontrar um mercadinho aberto com um bife muito bom. E aí vamos almoçar, vamos almoçar. Então nós estamos nos preparando para a gente poder almoçar. E ali Madalena já está começando a fazer os preparativos para o almoço. É isso que devo falar? Mais ou menos, né? Ali está a Madalena, então, já com os preparativos para o almoço. A Lívia, a minha filha está comigo, juntamente com a Débora também, que é a minha outra filha. E a gente, então, vai preparar aqui o nosso agradável almoço. Pois bem, dessa vez eu consegui aqui um lugar onde eu posso abrir o toldo, né? Foi até bom, porque o toldo está precisando é, ser aberto, porque estava chovendo muito e devido à chuva ele acumulou um pouco de água, Agora eu abri, vou deixar secar, assim eu tenho o meu todo sempre pronto para ser utilizado. Lá está a Lívia e Madalena está, então, preparando o nosso grude lá, nossa comidinha. E aqui estão as panelas já no fogo. A fumacinha já tá saindo ali O que você vai fazer hoje para nós, Bem? Eu já troquei minha blusa, tava muito quente Hein, nega? Vai fazer o que de bom para nós? É Coisa, é, Como que fala? Simples, arroz, feijão e um bifinho Coladinha de arfá É o, que temos, é o, que, temos é o que, que temos para hoje Graças a Deus temos para hoje. Mas deixa eu colocar meu avental Porque Mulher Na cozinha sem avental Costura pouco, costura pouco, pensando em costura. Madalena, gostando de costura, <risos> e está pensando em costura. Não. <risos> não. É que na realidade, o provérbio é... Costureira sem dedal, costura pouco e costura mal. Como eu estou falando do avental, então eu falei... Costura, fiz uma mistureba aí, mas não é. É cozinha. Eu vou fazer uma... Eu vou fazer, deixa eu falar na minha mão, eu vou fazer uma limonada. Ô, pessoal, eu quero aproveitar e falar uma coisa que está acontecendo. Eu paro o motorhome com a Madalena. Eu, eu falo motorhome, eu acho que é até muito forte. Porque nosso carro é tão simplesinho. Nosso carro vai, nossa casinha vai. Motorhome é muito pesado. Nossa casa, nossa vida. É nossa casa, nossa vida. E as pessoas vêm, sabe o que eles falam pra gente: "O pessoal, que você tá vendendo o quê? que tome... <risos> tá vendendo o quê aí?" Ô oh, meu Deus do céu, é, é bom eu começar então a pensar em vender alguma coisa, né não? Eu estava preparando junto com a Madalena no almoço, dia desse, e o pessoal passou lá, ô oh, moça, o que, que vocês estão vendendo aí? Aí ela falou, não, nós não estamos vendendo nada não. O cara olhou assim, não entendeu nada, foi embora. Daqui a pouco, lá vem outro, ô, oh, vocês estão vendendo o que aí? Oh, não estamos vendendo nada não, entendeu? Ah, vou começar a vender picolé, pronto, olha lá. Oh, oh, é gostoso! É delicioso! Ajudando a fazer propaganda do picolé do homem ali, ó. É da Ice Dá uma pervinha aqui. Pode vir aqui fora comprar picolé. É da Ice Mel. É gostoso, é bem Feito com carinho, com amor, com respeito. Pronto, não está montado? Certo? É isso aí. O propagandista aqui é até exagerado, né? Mas vende produto. A, a Débora tá ali escolhendo o sorvete. Vai lá, corre lá e faz, tem que fazer lá. Pra... Pega lá. Mãe, dá tá, a ver. E aí? E aí? Agora eu vou ali que eu preciso pagar, né? E para pagar eu preciso do meu celular. Bom, está saindo o primeiro prato de comida. A minha filha vai se servindo. O que, que tá vendendo aí, hein? Comida, marmita. Marmita, o que, que tá vendendo aí? PF? É, já Olha lá. Ó, ó o PF da menina ali, ó. Ó, olha o PF. PF da Lívia. E aí nós vamos nos assentar nos nossos banquinhos. Aí tem um lugarzinho ali que está mais gostoso. Vamos nos assentar ali naqueles banquinhos e nos alimentar. Está tão abafado aqui, mas tão abafado, que eu estou impressionado com o calor que está aqui. A falou, bem, tem que abrir aquela porta traseira, porque tem que entrar um ar aqui. Lógico que tem que entrar um ar. E eu já estou antevendo chuva, ó. já estou antevendo chuva. E não é necessário ser nenhum profeta não para dizer que vai chover. Parece que vai chover. Minha neta me, me beijando. Eita neta melada, melosa, Parece melenta. A gente criou essa daí, né? Quando cria assim mesmo. Tá pronto o suco? Tá. Suco de? Limão. De limão. Suco de limão com o quê? Com um gelo. Com um gelo? Suco de limão com gelo com o quê? É e água. E água. Ah. Suco de limão com o quê? Gelo, água e açúcar. e açúcar. Agora sim, agora ficou a fórmula completa. Bom pessoal, agora eu vou ali que eu vou me assentar para almoçar. Gente, o colo tá bem aqui. É muito jovem, incau, né? Foi no chão, Foi no chão, não é melhor? É, ó, ó. Se alguém chutar aí... O Pensando? Mas é muito tempo você ter um lugar pra não caber pra onde? tinha é pra onde ir Eu não queria Só é já, no. A gente se com a Como vai ser também? Tem da igreja vai embora, como conversa com o rapaz? Eu eu que que que é. tá, você tá pateando um que, que se Você está o que tá, não não, acontece. não. Acontece. Aí o caboclo ah. vai embora, nunca mais cede ele. se ele Se tiver um encontro de irmão numa de chaca Aí ele já olhou Posso parar, filho? Aí de que você vai, você vai se aproximar, alguma irmãzinha, fala ou alguém fala, vai se aproximar, você vai ter oportunidade de falar, agora comigo você está pegando o um pé, pelo curso vai enxergar, e aliás já sei. Sempre. Sempre sempre, sempre, sempre, sempre. Só que o que ele está falando, o capo que você botar, ele botar linha logo pra... Exatamente. Olha lá onde, o espirito, o que vai falar? mi chiedevi cosa mi va a Pessoal, umas crianças nos viu comendo aqui. E vocês acreditam que eles foram em casa? Perguntaram lá se poderia vir comer conosco. E vocês acreditam que eles estão vindo comer conosco, gente? Tem um pequenininho aqui, ó, sentado na raiz da árvore. Olha lá, tem a menininha que vai sentar ali. E tem um rapazinho que tá vindo ali com umas cadeiras para comer com a gente aqui, ó. Olha que bom. Olha que beleza. Fiquei contente da atitude deles, viu? Vamos comer agora com esses convidados que se auto convidaram. Muito bom. Olha a o cachorro já arrumou um osso também. Vem comer ali, ó. Vem comer aqui mais perto, ó. Hein? Vem comer aqui uma festa. Que tem a Eu de Não saiu mais. Pra não, não, é. não é. Ele tem tem é mais. É não Não Não, não É isso aí. É esse aqui, ó. ó. Finalzinho? Aqui, ó. É que nem saquinho de biscoito. O mais gostoso do final do saquinho de biscoito é ser encheu, aquele pozinho. É. Eu que dá. Eu... pra mim que você não do prato. Acaba comer esse eu não prato. Quem nunca... É o mais gostoso. Quem não Eu prefiro assim, Eu prefiro assim, Eu, eu, eu abro e lambo Outra coisa que a minha eu me arrebento. É é não, com Quem tem que meu com de comer? É, normal é normal, Quando como carne, <laughs> <laughs> quando eu como carne, eu amo meu dedo. Basta. Abafo. Bébora. É, Pessoal, o rapaz aqui não quer ser visto de jeito nenhum, ó. É, eu tô sem camisa, eu tô com, com a cerveja na mão. Eu falei, não, você tá aqui comigo conversando, me dando prazer desse papo, vou registrar você. Você vai ficar no canal do Cício e Madalena. Tá ele aqui pagando de difícil, ele queria cobrar, sabe até o quê? Até os minutos. Eu falei, eu pago, não tem problema, eu pago. A minha parte é em cerveja. Não, eu pago também. E já dou a carne de brinde. Então, é isso aí, ó. Qual oh, o nome seu? Haroldo Haroldo O oh, pessoal de Junqueirópolis oh. Junqueirópolis Que eu conheço muito Irapim. Ele é de lá de Junqueirópolis Da família? Dos Alcântara Dos Alcântara Ó, oh, Só que tem uma coisa Se você aprontou alguma coisa lá agora Você vai ser encontrado hein? Devo nada oh, Coisa boa <risos> Agora eu sei que tá de boa Ele não deve nada não Olha a filhota dele aqui, ó. Essa que tá junto ali, ó. É a menina dele. Esse é o sobrinho. Esse é o sobrinho. Dá um lá. E o pessoal que tava aqui com a gente esparramou, gente. Foi embora lá pro churrasco, ó. É? embora. Mas não tem problema não. Haroldo foi um prazer você participar. Ainda que pouquinho, mas abrilhantou o nosso vídeo, viu? Cadê boa sorte Mas não vai embora, não, não é para você ir embora ah, não. Vai embora, Mas é boa sorte nesse desafio. Isso aí para nós vem Urelo. como exemplo pra no Urelo. futuro é, a gente, a gente se, se encontrar. A é gente desafio. se encontrar. Com certeza. Se Deus quiser, e ele quer. <risos> então, pessoal, e a Madalena já tá lá lavando as panelas, lavando os pratos. E os meninos me intimaram para descer num riozinho que tem aqui embaixo, ó. Tem uns casados, e lá, lá vou eu, vou ter que trocar de roupa, porque eu tô vestido social. Vou entrar com essa menina pro meio do mato lá. Aroldo, eu gosto de mato, viu? É, dois. Eu não gosto de praia, eu posso até ir na praia, como eu vou na praia. É aquele ditado que eu sempre falo na firma lá, que nasceu com o pé no barro. Pois é, rapaz. É, barro vermelho. Ah, pé vermelho, é, pé no barro, interior, é. gosta Eu vou mato, na praia, tá? eu gosto de praia, tudo mais, mais, mas só que não... É aquele negócio, quem bebeu da água lá do interior, não esquece. Não esquece, cara, não ah, tem não, jeito, não, não tem não, acordo. Pode, pode, pode. Você chegou, assim não chegou não, você é novo, colheu amendoim? Ah, eu não cheguei a colher, mas minha mãe Ela pode contar. Ela. Fala, de fala assim para ela, filho, nós chegava dentro de casa, só tinha um olho assim limpo. O resto era só terra. <risos> só, terra. só terra. Só terra. Nós temos o privilégio de não ter precisado, né? De, de é, é. de ter que, ir. mas lá atrás, antigamente, ia. minha é. mãe foi. Mas assim, eu também colhi muito amendoim. Eu gosto de chão, gosto da terra. Gosto de estar no interior. Eu tenho eu uma eu coisa, tem uma coisa que aconteceu comigo, eu vou até Dá uma desligadinha aqui pessoal que eu vou mostrar um negócio aqui pra eles. Bom gente As crianças que se aproximaram da gente Disseram para mim que aqui embaixo tem um riozinho E querem porque querem que eu conheça esse lugar Então Vamos aqui fazer a vontade desses garotos Porque Eu já gosto disso, eles também Enquanto isso vou deixar o nosso carro ali fechadinho, tá vendo? E depois a gente volta e vamos nos preparar para tomar banho e assim a vida continua.